não tem cura, né? Então é muito mais fácil prevenir do que tentar depois remediar. Eu acho que todos devem usar a camisinha. É barata, né? E tem até de graça. O governo distribui. Então por que não usar? Porque é ser contaminado com uma doença gravíssima e, além disso, contaminar as outras pessoas. Usa camisinha, faz bem para todo mundo. Você, fulião, divirta-se, mas não esquece da camisinha, hein?